Irei então proceder à exemplificação da construção de um spinner usando o GeoGebra. Vou retirar aqui os eixos e a grana, que não vão fazer falta, e com base no nosso spinner vamos ter um polígono regular com seis, com seis lados, isto é, um hexágono. Vou recorrer aqui à ferramenta, à barra de ferramentas, e vou escolher a opção Polígono Regular e tenho que marcar dois pontos. Depois ele pede-me o um número de vértices, que neste caso eu sei que quero um hexágono com 6 vértices. Deslocá-lo aqui para o centro. Agora, vou necessitar dos pontos médios das arestas do meu hexágono. Volto a recolher a barra de ferramentas, pontos médios, e faço a marcação dos pontos médios das arestas do meu polígono. Selecionando, claro... Os vértices do mesmo. Se pensarmos num spinner, um spinner é composto por arcos. Tem um arco para fora, outro arco para dentro, para fora, para dentro. Com o centro no vértice do, do polígono e o raio será a distância entre o vértice e o ponto médio que achamos anteriormente. Corremos a barra de ferramentas. Aqui há a secção das circunferências e há uma que nos diz arco, centro, com dois pontos. Clicamos nesta opção. E agora marcamos os arcos. Aqui está-me a fazer por fora, se eu for por dentro, ele não me deixa, logo eu vou ter que fazer a construção ao contrário, eu faço o pesco para sair, volto a selecionar o arco e agora em centro e vou por dentro. Agora este é por fora dentro fora. E pronto, já começa a ter aspecto de spinner. Vou apagar aqui as arestas do meu polígono, clicando aqui em polígono, não vão fazer falta. Agora, vou construir aqui as circunferências dentro do, da minha construção, apoiando nestes vértices do meu polígono, que aqui estavam. Para determinar o raio dessas circunferências, vou outra vez ao ponto médio e vou calcular para cada um destes vértices o ponto médio entre o vértice e o ponto médio. eu marco me aqui o ponto médio. Para, de seguida, traçar uma circunferência com centro no vértice do polígono e o raio no ponto médio que acabei de marcar. Venho aqui à barra de ferramentas, circunferência com centro e ponto, e marco a minha circunferência. Aqui também. E este Bem. Agora, preciso encontrar o centro do meu spinner. Se inicialmente nós tínhamos um hexágono, o centro do meu spinner não é mais do que o centro do meu hexágono, que pode ser encontrado através de dois pontos que estejam em vértices, dois vértices opostos do meu hexágono. Venho através aqui ao é ponto médio e descubro qual é que é esse ponto. Já está marcado. E, seguindo a mesma lógica, vou, traçar, vou encontrar a tal circunferência que fica aqui no meio. Pontos médios, vou calcular o ponto médio entre este ponto e o que está por fora, e agora entre estes dois correntes ao que ele construiu anteriormente. Volto a buscar a circunferência no centro e no ponto. Agora, como já tenho aqui muitos pontos, vou selecionar aqui os pontos, botão do lado direito e vou clicar em mostrar os objetos para ele retirar-me os objetos. Portanto, ele apagou-me aqui este centro que me irá fazer falta. Portanto, eu vou marcar este, este ponto. Venho aqui aos pontos e na secção do ponto médio, na opção ao ponto médio, também dá para encontrarmos centros. Clico aqui. Clique na circunferência e ele automaticamente dá-me o ponto. O spinner está construído, mas falta agora dar movimento ao meu spinner. Então, venho aqui ao seletor e vou criar um selector. Eu aqui dá um nome, pode ter um vários nome, eu vou pôr a letra A, posso pôr um intervalo, faço OK, posso ir lá outra vez. E vou aqui às propriedades dele e aqui na velocidade eu vou pôr 0.5, que vai servir para depois ele andar. 0.5 é para ele deslocar-se devagar para nós vermos o um movimento. Vou fechar e agora tenho que ligar este refletor, que ainda não está ligado a nada, ao nosso, à nossa construção. Para isso eu vou ter que fazer uma rotação em centro com o no, no centro aqui no centro do meu spinner. Venho aqui ao menu das isometrias e vou optar por rotação, objeto, centro e amplitude. Clico na rotação e seleciono todo o meu objeto. Que nós, a nossa construção. E tenho que ir, clicar onde é que eu quero o centro, que é aqui no meio. Ao clicar, eu me 45 graus. Apago e vou colocar o selector A, que foi aquele que eu uh, tinha definido. Faço OK e pronto, e já tenho aqui o spinner, como podem ver, tem o um spinner e tem por baixo uma outra construção que neste momento não nos faz falta. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou apagar, aqui a ver se não apago coisas a mais, que é a minha construção, aqui este, acho que já apaguei uma mais, não foi? Foi sim senhora, aquilo é que me faz falta. Agora vou apagar por aqui, que é mais fácil, por aqui, portanto, do lado direito, e vou apagar o objeto, assim como o ponto. Depois a mesma coisa para este: apagar o objeto, que não preciso dele. Estes, estes arcos também. Vou apagá-lo também. Este ponto também não faz falta. Este arco também não. E este aqui também não. Vamos ver se tenho estes dois pontos e tenho estes dois pontos Pronto. Podia também, claro, apagar aqui os rótulos vou tirar o, rótulo, tirar o rótulo, tirar o rótulo, tirar o rótulo aqui também tirar o rótulo rapidamente aqui também vou tirar o rótulo vou mostrar um bocado de baixo Tirar o rótulo, aqui do centro também posso tirar o rótulo. Este aqui não vai deixar, porque está por baixo. Tirar o rótulo. este arco, rótulo. Aqui, o deste aqui é o P linha, posso chegar aqui e tirar o rótulo por aqui. Só me falta então dar movimento. Dar movimento, clico no botão do lado direito e vou animar. E já está. O meu spinner a funcionar. Podemos também agora pôr, pôr mais velocidade. Então, do lado direito, volto aqui às propriedades e vou pôr uma velocidade de 2 e vão ver que ele anda mais.